Here it comes! BOOM Chacalaca! Bem-vindos ao vídeo da semana no BOOM Chacalaca. sempre sábados às 10 da manhã. E o vídeo de hoje, ele foi motivado pelo Jimmy Butler. Essa semana, no dia 23 de janeiro, o Miami Heat derrotou o Los Angeles Lakers e Jimmy Butler conseguiu um triple-double com 20 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. Com isso, chegou a 10 triple-doubles com a camisa do Miami Heat, ultrapassando LeBron James, que conseguiu 9, se tornando o líder da franquia em triplos-duplos. E isso me fez ter a ideia de fazer um vídeo com os líderes em triple-doubles de cada franquia da NBA. Sim, parece que é um vídeo que já existe no Calaca, mas eu pesquisei e não, esse vídeo ainda não existe. Então aí vai, em ordem alfabética, do Atlanta Hawks até o Washington Wizards, o pódio de Triple Doubles de cada franquia, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. A Atlanta Hawks, o líder é Mookie Blaylock, com 7 Triple Doubles. Um deles foi um quase quadruplo duplo, 14 pontos, 8 rebotes, 11 assistências e 10 roubos de bola A medalha de prata é dividida entre Bill Bridges e Cliff Hagan 5 cada. Boston Celtics, Larry Bird dá é uma medalha de ouro com 59 triple doubles, ele também tem um quase quadruplo duplo, 30 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 9 roubos de bola em apenas 3 quartos, e ele sequer jogou o último quarto para tentar o décimo roubo de bola. Completa o um pódio, Bob Cousy com 33 e John Havlicek com 31. Brooklyn Nets, líder soberano Jason Kidd, ainda da época de New Jersey, 61 triple-doubles. James Harden, que acabou de completar um ano na franquia, já tem 21 triple-doubles em 78 jogos. Dividem a medalha de bronze Kenny Anderson e Sean Bradley, no caso do Bradley, sempre com tocos ao invés de assistências. Charlotte Hornets, Anthony Mason, descansa em paz, é o líder da franquia. A medalha de prata é dividida entre Nicolas Batum e Larry Johnson com 5. Opa, peraí! Ontem, Lamelo Ball conseguiu seu quinto triplo-duplo depois de toda a arte desse vídeo estar pronta, então aí vai uma improvisação, ele é mais um que agora divide a medalha de prata com cinco. Chicago Bulls' Michael Jordan tem 28 e lidera a franquia, o curioso é que 15 dos 28, mais da metade, foram apenas na temporada 88-89. Scottie Pippen é uma medalha de prata com 15 e Joaquin Noah é o bronze com 7, incluindo um triple-double incrível de 23 pontos, 21 rebotes e 11 tocos. Cleveland Cavaliers LeBron James obviamente é o líder com 64, 28 na primeira passagem e 36 na segunda passagem pela franquia. John Johnson conseguiu 5 no início da década de 70 e leva a prata. Já o bronze é dividido entre Andrew Miller e Brad Doherty. Dallas Mavericks, ainda na sua quarta temporada na franquia, Luka Doncic já tem 42 triple doubles, graças ao triple double de ontem, 26 de janeiro de 2022, já está com o dobro do segundo colocado, que é o Jason Kidd, que tem 21. O bronze é do Michael Finlay. Denver Nuggets, Nikola Jokic, já é o líder com 68 e deve aumentar muito ainda essa liderança. Muito respeito pelo medalha de prata Fat Lever que na surdina conseguiu incríveis 43 Triple Doubles na segunda metade dos anos 80. De Mutombo, tem 8 Triple Doubles, todos com pontos rebotes e tocos. Detroit Pistons, liderança sem ameaças de Grant Hill que conseguiu 29 Triple Doubles ao longo de seis temporadas, e depois de sair dos Pistons, ele nunca mais conseguiu um. A Zéia Thomas tem 5 Triple Doubles e leva prata, Bob Lanier conseguiu 4 nos anos 70 e leva o bronze. Golden State Warriors, Draymond Green com 31 leva a medalha de ouro, incluindo o Triple Double mais estranho da história. 11 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola com apenas 4 pontos. Prata para Tom Gola e Bronze para Guy Rogers, ambos jogaram nos anos 50 e 60, inclusive um período juntos. Aos curiosos, Stephen Curry é o quinto com 9, Will Chamberlain é o sexto com 8, lembrando que na época do Wilt não eram contabilizados oficialmente os tocos ainda. Houston Rockets, James Harden lidera com folga, 46 triple doubles, Hakim Olajuwon tem 14, 10 deles com tocos e 5 com assistências. Não fechou a conta? Porque em um jogo ele conseguiu ambos, além dos pontos e rebotes, o famoso quadruplo-duplo. Russell Westbrook conseguiu oito na sua única temporada jogada em Houston. Indiana Pacers, do Manta Sabones, lidera Soberano, 17 triple-doubles. Um deles ele conseguiu completar antes do intervalo, e eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse jogo, link no card. Detlef Schramff conseguiu seis dos seus sete da carreira com a camisa dos Pacers e a medalha de prata, bronze dividido entre Vern Fleming e Lance Stevenson, que acabou de voltar para o time. Los Angeles Clippers, empate triplo na medalha de ouro, todos com sete, em ordem alfabética de sobrenome, Blake Griffin, Bob Kaufman, ainda na época de Buffalo Braves e Lamar Odom Aliás, Bob Kaufman é quem dos três conseguiu em menos jogos. Talvez esse deveria ser o critério de desempate para a medalha de ouro, né? Los Angeles Lakers, Magic Johnson disparado em primeiro com 138 triple-doubles. LeBron James já é o segundo, com 29, e deve aumentar esse número ainda, mas jamais alcançará Magic Johnson, obviamente. Elgin Baylor, com 26, é o terceiro colocado. A sequência do ranking chama atenção. Kobe é o quarto, Jerry West, o quinto, Kareem o sexto, Russell Westbrook já é o sétimo e Will Chamberlain, o oitavo. Que turma, hein? O Memphis Grizzlies é a franquia com menos triple-doubles até o momento. Marc Gasol lidera com apenas 5. Na medalha de prata temos um empate entre Ja Moran, que deve assumir a liderança logo mais, e DeLon Wright, que jogou apenas 26 jogos pelo time e conseguiu 3 triple-doubles nos últimos 4 jogos da temporada 2018-2019. Stat Petter! Miami Heat. Aí o motivador do vídeo, Jimmy Butler, chegou a 10 triple-doubles, ultrapassando o LeBron James, que conseguiu 9 nas quatro temporadas que jogou em Miami. O bronze é dividido entre Bema DeBio e Dwayne Wade, que conseguiu um no seu último jogo da carreira aos 37 anos. Aliás, Jimmy Butler e Bema DeBio conseguiram triple doubles no mesmo jogo duas vezes. Eles são a única dupla a repetir esse feito na história da NBA. Milwaukee Bucks, Yannis Antetokounmpo lidera fácil com 28 triple doubles até o momento. Kareem Abdul-Jabbar tem 8 um deles com 10 tocos, mas lembrando que nos primeiros 4 dos 6 anos que ele jogou em Milwaukee, os tocos não eram computados. Paul Pressy é o bronze com 6 Triple Doubles ao longo de 8 temporadas nos anos 80. Minnesota Timberwolves, KG, o recordista de tudo na franquia, também é o recordista de Triple Doubles 16. Ricky Rubio tem 5 na primeira passagem dele pelo time, entre 2011 e 2017, o bronze é de Kevin Love com 3. New Orleans Pelicans. Chris Paul, ainda na fase New Orleans Hornets, é o líder com 11. Alfred Payton, e se preparem para ver ele bastante daqui para frente, é o medalha de prata com 6 Triple Doubles em apenas 42 jogos. Lonzo Ball conseguiu 4 nas duas temporadas pela franquia, e é uma medalha de bronze. New York Knicks, nos Knicks só lendas do passado. Walt Frazier conseguiu 23. Será que conseguiu mesmo? Michael Ray Richardson teve 18, entre 79 e 82, e Richie Guerin teve 16, entre 57 e 62. Oklahoma City Thunder, incluindo Seattle Supersonics, Russell Westbrook obviamente é o líder com 138, incluindo a temporada recordista da história da NBA com 42, prata e bronze vem da época de Seattle, Gary Payton conseguiu 14 e Lenny Wilkins 10. Orlando Magic, olha ele de novo aí. Alfred Payton é o líder com oito triple doubles. Na medalha de prata temos um empate entre o turco Turkolu e o montenegrino Nikola Vucevic, ambos com três. Mas outros triple doubles do time do Orlando Magic já foram assunto aqui no canal. Primeiro, o triple double suspeito de Shaquille O'Neal, com 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos. Fizemos a recontagem. Continuou sendo um triple double, mas com números bem mais baixos. Depois, Anthony Bowie que passou dos limites para conseguir o seu único triple-double da carreira, ele apareceu no vídeo onde eu falo justamente sobre triple-doubles forçados. Philadelphia 76ers. Dos 78 triple-doubles da carreira de Will Chamberlain, 62 deles foram no período em que esteve no Sixers. Prata para o hoje afastado Ben Simmons, com 32, e bronze para Billy Cunningham, com 14. No Phoenix Suns temos a segunda liderança de Jason Kidd, aqui com Apenas entre aspas 25 Triple Doubles nas quatro temporadas e meia que ficou em Phoenix. Kevin Johnson vem em segundo com 13. E o terceiro é Alvan Adams, que por algumas temporadas foi o detentor do Triple Double mais jovem da NBA. Vocês viram isso alguns vídeos atrás. Portland Trail Blazers O líder é Clyde the TheGlide Drexler, com 18, sendo um deles um quase quádruplo duplo. 26 pontos, 9 rebotes, 11 assistências e 10 roubos de bola. A medalha de prata é dividida entre o companheiro de backcourt de Drexler, o Terry Porter, e o Sidney Wicks, sete para cada. Sacramento Kings, aqui temos o jogador com mais triple-doubles por uma única franquia, Oscar Robertson, com 176, ainda na época de Cincinnati Royals. A prata é de Chris Webber, com 14, e o bronze também é da época de Royals, Norm Van Leer, com 13. San Antonio Spurs, se eu tivesse encerrado o roteiro ontem, conforme planejado, David Robinson seria o líder isolado, mas Dejounte Murray conseguiu o seu 14º Triple Double da carreira ontem na derrota dos Spurs para os Grizzlies e agora ele divide a liderança, fatalmente irá ultrapassar o Almirante em breve. O bronze é de Alvin Robertson. O curioso é que David Robinson e Alvin Robertson têm dois dos únicos quatro quadruplos duplos da história da NBA. E vou dizer mais, The John T. Murray atualmente é o meu melhor candidato para conseguir o próximo. Os Raptors também são uma franquia de poucos triplos-duplos, assim como os Grizzlies. Kyle Lowry é o líder com 16. O baixinho Demos Todemeyer é o único a também alcançar 3 triple-doubles. E José Calderón e Marcos Camby, os únicos, com 2 triple-doubles. Outros 7 jogadores apenas conseguiram um triple-double com a camisa dos Raptors. Utah Jazz. Pistol Pete Maravich lidera a franquia com 7 todos ainda na época de New Orleans Jazz, prata para Mark Eaton com seis, os seis com pontos rebotes e tocos, bronze dividido entre o polivalente Andrei Kirilenko e Kral Malone. Washington Wizards, Russell Westbrook conseguiu 38 em apenas 65 jogos na temporada 2020 21 e uma temporada foi o suficiente para ele ser o líder disparado da franquia. O antigo líder era Daryl Walker, que conseguiu 15, hoje medalha de prata, John Wall e Wes Unseld dividem o bronze com 7. Então é isso, temos franquias repletas de Triple Doubles e outras entretanto Temos jogadores que estão prestes a assumir a liderança em suas franquias, como La Mello Ball em Charlotte, como Jamoran em Memphis, como Dejounte Murray em San Antonio, no caso a liderança isolada, e temos jogadores que vão aumentar as suas lideranças cada vez mais, como Luka Doncic, Nikola Jokic, Yanis Antetokounmpo, dentre outros. Agora, antes de finalizar, eu queria debater uma questão filosófica. Um quadruplo duplo não deveria ser tratado como quatro triplos duplos na contagem? Porque, pensem, um jogador conseguiu 10 rebotes, 10 pontos, 10 assistências e 10 tocos. Ele tem quatro combinações de triplos duplos aí dentro, né? Pontos, rebotes e assistências, pontos, rebotes e tocos, pontos, assistências e tocos e rebotes, assistências e tocos. Então, um quadruplo duplo. quiçá deveria valer como quatro <risos> triplos duplos. Nessa contagem do vídeo, enfim, uma questão filosófica que me veio aqui. Falei que, valeu que assistiu a mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca. Nos vemos no meu próximo vídeo antes de acabar. Momento chato, momento chato. Pá. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Era pra eu ter feito um momento chato lá no meio do vídeo, esqueci. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha o vídeo. Vamos tentar chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Acho que conseguiremos. Nesse ritmo, se aumentar um pouquinho esse ritmo atual, a gente consegue. Valeu, abraço a todos e até a próxima.